Arquivos táticos é baseado numa ideia de generosidade intelectual. Eu acho que se a gente não tivesse uma geração de pessoas empenhadas nessa nessa ideia nós não teríamos esse arquivo disponível e nós não teríamos na verdade nem pensar nesse trabalho é, eu acho que a coisa mais importante dessa reunião é justamente esse legado e um legado que ele não está não só no, no conteúdo né? na, numa literatura mas sim numa atitude política também que, que se comporta durante um período inicial e, e seguindo a internet brasileira. E, obviamente, que se não fosse a internet, nós não tá, estaríamos pensando esses, esses conceitos como copyleft, uh, os direitos né, uh, e propriedade intelectual. Uh, a nuvem de conceitos que, esse, que essa literatura traz, né, e, obviamente, que é, a gente não tem apreensão disso até o momento de se ater à documentação. A gente não tem uma, um foco, um foco não, uma clareza se isso não está minimamente direcionado para, uma, para, uma, para um nível de atenção. Acho que se não tem uma reunião desse arquivo eles estariam dispersos também dentro de uma de uma rede e dispersos nessa super conexão, né e dispersos em tanto lixo digital que a gente tem hoje. Eu acho que o grande, a grande preocupação com arquivo, desarquivo e, e organização desses dados é uma preocupação política, inclusive, que a gente tem, não é, que não é do futuro, é do presente. E Quando a gente estava ali atrás pensando é, conceitos para aquele festival de itofagia, eu a gente voltava muito em Oswald, né? O tempo passa e a gente percebe que a contracultura ela não para. Ela continua produzindo e ela é, produz muito pensamento e comportamento, obviamente. É uma mudança, ela produz mudança de vida diária. Portanto, eu acho que o que está aqui é uma, um espelho de uma contracultura, né? uma contracultura brasileira, que ela, ela não, é óbvio que ela estabelece conexões Possivelmente com o Oswald, possivelmente com, com o, o tropicalismo, a, a década de 60, 70 brasileira, mas, na real, ela é outra coisa. Ela é a produção de uma radicalidade nesse tempo. Então, eu acho que a gente tem que também começar a voltar aqui para uma contracultura nossa, da nossa do que a nossa geração produz, pensar e valorar isso. A gente costuma pensar que a internet é, é, tem uma, uma uma cultura única, né? A partir do momento que a gente usa uma tecnologia que é global, um, equipamentos que circulam o mundo, China ah, atravessa mundos, ah, mas também é, é importante observar que a gente tem uma cultura de internet. Cada país, é, cada território, cada agrupamento é, cria, é, elabora sua cultura. E com o passar dos anos, acho que décadas se passam e isso fica cada vez mais evidente. Então, é importante a gente atentar para o modelo de internet que a gente adota tecnologicamente, desde as questões de acordos governamentais e tecnológicos, né, feito nessa esfera a, a, política, né, governamental e o outro aspecto que é o nosso comportamento dentro da web né, que tipo de conteúdo nós atravessamos e que, de que forma de fato a gente, onde a gente de, de fato aglomera então é, é significativo a gente ter casos no Brasil como a maior rede de Orkut, a maior participação de Orkut, a maior participação de, de uso de WhatsApp, quer dizer, esses comportamentos eles são determinados pela cultura e também pelo acesso da tecnologia que a gente tem, e obviamente isso vai determinar a, o nosso comportamento né, nessa internet, seja ela cerciada por esses aplicativos ou seja ela cerceada pelo, pelos equipamentos que a gente é, é, pode pagar. Né? Então, eu acho que é, volver na memória e principalmente numa memória de internet voltada para a produção de um país, né, o, que é, o que o país produz dentro dessa memória né, durante duas décadas, é um fator muito importante e relevante de marco mesmo, de poxa, isso é um assunto que a gente deve olhar, deve debruçar, deve entender é, significativamente criam efeitos futuros né, na atitude no comportamento da web. É isso, eu acho que a internet que a gente tenta abarcar aqui, a partir das publicações e dessas iniciativas de algumas redes relacionadas, ela é uma internet que não existe mais. É uma internet, uma ideia de internet, uma forma de trabalhar com a internet que não necessariamente existe mais. Então é importante a gente refletir sobre isso, entender como foram esses processos para também poder criar novas maneiras, né? maduras inclusive, de comportamento com tecnologia, principalmente móvel e hiperconectividade. Então, é um, uma sinalização de um pensamento e uma inteligência para o presente e futuro. É o presente do futuro que a gente deve pensar. Acho que é isso.